Snapper Elite 5 acabou de chegar, mas os devs, os desenvolvedores né, do jogo, eles continuam aí a todo vapor. É correção, é evento, os caras eles não param. Vamos dar uma olhada nisso. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff.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 Hoje eu vou falar aqui especificamente sobre o novo evento do jogo que vai dar uma movimentada boa aí na comunidade, né? Não que precise, porque o jogo já tá bem movimentado, principalmente pro lado do modo invasão, vocês sabem, mas como eu disse, os desenvolvedores, eles não param. A todo momento eles estão buscando uma novidade, alguma coisa para poder dar uma movimentada, e tá chegando agora esse novo evento, beleza? Eu vou falar tudo sobre ele aqui, mas antes para você que tá chegando agora, já se inscreve aí, OK? Primeiro de tudo, se inscreve aí para não perder o os próximos conteúdos sobre Sniper Elite. Aproveita e curte também, né? É sempre muito importante, né? Curte, ativa o sininho e tal, faz tudo aí que tem que fazer e beleza, tá tudo certo, ok? Para quem já é de casa, considere se tornar um membro, porque vai ajudar bastante com esse projeto, ok? Que satisfação, Aspera. Então, senhores, uh, conforme a Rebellion já tinha divulgado no Twitter nos últimos dias aí, não sei exatamente que dia foi, mas tem uns três dias mais ou menos que eles divulgaram isso. Hoje, dia 11 de julho, começa o evento de atirador, que é um evento de comunidade, ok? De Sniper Elite 5. Como eu disse, ele começa hoje e ele acaba dia 25 de julho. Então, fique esperto aí, anota na tua agenda pra você não se perder nisso aí, né? Dia 26 vai ser liberada todas as recompensas. Mas aí você deve estar se perguntando, peraí, aí, mas que evento é esse que eu não tô sabendo de nada? Fala, explica aí o que é que é esse evento. Então, vamos lá. O evento de atirador do Sniper Elite 5, ele é um evento simples, né? A Rebellion estabeleceu três metas para a comunidade alcançar. É um evento bem no estilo desses eventos que a Sony, por exemplo, tem feito ultimamente para quem tem PS4, PS5. Enfim, a comunidade tem que se juntar para poder fazer alguma coisa e aí no final ganha algumas recompensas ali. E aí conforme a comunidade for batendo essas metas, dentro do prazo ali de duas semanas, vão sendo desbloqueadas as recompensas. Como eu disse, elas vão ser entregues dia 26 de julho. Lembrando que as metas elas são coletivas, ou seja, a comunidade inteira tem que contribuir para poder bater as metas e em todas as plataformas. Antes que alguém pergunte aqui, ah, vai ter no PS4, no Xbox, pra... é para todas as plataformas, vai ser todo mundo junto, Tá tudo sendo contabilizado, beleza? Como eu disse, são três metas. A primeira meta é alcançar 25 milhões de pontos no modo invasão. Essa primeira só vale para o modo invasão, ok? E aí, para chegar a essa meta, cada ação vai ter uma pontuação. Exemplo, você matar um invasor do eixo vai dar 125 pontos. Mas se você estiver invadindo e matar o invadido, no caso, você ganha 50 pontos. E a cada 10 NPCs mortos, você ganha um ponto também. E aí quando essa meta de 25 milhões de pontos, que mais uma vez vai ser para a comunidade inteira, você não vai ter que ir lá de, de 125 em 125 até chegar a 25 milhões, não é assim. É o pessoal no mundo inteiro. Inclusive essa meta deve ser batida bem rápido, com tanta gente jogando o modo invasão aí. Eu acho que essa meta vai ser batida muito rapidamente. Quando chegar esses 25 milhões de pontos aí, aí vai ser desbloqueada para gente a mira M81, que é essa que tá passando aí, vai ser liberada para todo mundo, ok? Na segunda meta a gente tem que alcançar 130 milhões de pontos, mas agora com abates à distância, né? E aí pode ser em qualquer modo de jogo. Para cada 10 metros de distância você ganha um ponto. Ou seja, se você faz um abate a 100 metros, isso aí vai te render 10 pontos, por exemplo. Lembrando que só vale para tiros na cabeça, ok? E aí quando essa meta de 130 milhões for alcançada, vai ser desbloqueada a mira PK Berlim, para todo mundo também. E aí na terceira e última meta, a gente tem que alcançar 25 milhões de pontos para abates em locais específicos, também em qualquer modo de jogo, ok? 15 pontos para tiro no testículo, 5 pontos para tiro no coração e 1 ponto para tiro em qualquer outro órgão, certo? E a recompensa, é aqui na minha opinião é a melhor de todas, infelizmente a gente não vai poder usar muito aqui no Brasil, mas né, pra mim é a melhor de todas, que é um desconto de 25% em qualquer item na loja do jogo. Tem uns itens muito maneiros na loja do jogo, lá na Rebellion e tal, produtos oficiais né, no caso, pra quem é lá de fora vai poder aproveitar muito bem essa promoção aí. Como eu disse, o evento é simples, é, não precisa fazer nada demais. mais, basta continuar jogando normalmente, como todo mundo já faz, e aí vai sendo computado automaticamente né, é, essa pontuação com base nesses números que eu passei para vocês aqui. Nesse endereço que eu tô mostrando aqui na tela e que eu vou deixar também aqui na descrição, você pode acompanhar o progresso do evento, né? A contagem em tempo real e o tempo que vai ficar ativo e tal, tudo certinho. Então, se você quiser dar uma olhada, é só dar uma passada por lá. Ou se você quiser ver qual é a meta que tá mais acima ou mais abaixo, digamos que alguma meta é batida e ficam duas. Aí a gente foca mais nas outras duas para poder chegar logo também. Enfim, dá para ir acompanhando todo o progresso, beleza? Então é isso, guerreiros, é um vídeo um pouco mais curto aqui pra vocês, só pra poder falar sobre esse evento mesmo, porque eu acho bem importante, achei bem legal esse evento, as miras que vão ser desbloqueadas são miras bem interessantes, vale a pena a gente conseguir isso aí, e vai ser pra todo mundo, né? Basta todo mundo ajudar, todo mundo jogar, vamos dar um gás aí essas duas semanas pra poder ajudar no evento. Beleza? Diz aí o que é que vocês acharam desse evento, se gostaram ou não, enfim. Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima.